Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e como sempre o nosso programa, ele traz assuntos muito legais para você, seguidor do Rio Maframix Mix, do programa Dicas de Saúde. E hoje o nosso assunto é um tema bem legal que eu pesquisei, para trazer para vocês, porque eu acho assim que todas as pessoas, todas as famílias aí, tem pessoas idosas, né, na sua família. E eu trouxe algumas dicas bem especiais para orientar vocês para que vocês possam cuidar dos seus familiares. Alguns estudos dizem que aproximadamente 30% das pessoas com mais de 65 anos de idade cai pelo menos uma vez por ano. Depois dos 80 anos, neste percentual pode chegar a 50%. Segundo informações do Ministério da Saúde, a principal causa de morte acidental entre idosos é considerada uma questão de saúde pública e ocorre principalmente por alterações fisiológicas do envelhecimento, como perdas dos sentidos, especialmente na visão, alteração no equilíbrio, a pessoa fica mais fraquinha, pode cair, fraqueza muscular, são sintomas inevitáveis que a gente precisa tratar, precisa cuidar do nosso idoso. E hoje eu trouxe então esse assunto para vocês, algumas dicas bem pequenas, especiais, que eu tenho certeza que vai ajudar dentro da sua família. Então, uma dica bem especial, né, que você deve praticar no ambiente que o seu idoso reside todos os dias, é eliminar Objetos que possam ser obstáculos dentro de casa, como tapetes, alguns móveis e alguns outros objetos. Fios, por exemplo, né? Fio de televisão, de som no chão. Então, são detalhes que podem fazer a diferença. Porque o que, que ocorre? Ele pode cair, pode tropicar nesse, nesse fio, nesse móvel aí e estar caindo e fazendo uma fratura de um braço, de uma perna, de um quadril. Então, é bem importante você observar isso. Outra dica bem legal que eu trouxe é instalar suportes, corrimões e outros acessórios que proporcionam segurança e também auxiliam no equilíbrio. Principalmente nos ambientes mais frequentados pelo idoso. Um exemplo é no quarto, no banheiro e nos corredores. Aquelas barras de segurança para que o idoso possa se apoiar e não cair. Então, isso é uma dica bem especial. Outra dica bem legal é usar sapatos com Sola antiderrapante, né? Aqueles calçadinhos mais fechados, que não deslizem do pé do idoso. E evitar chinelos e pantufas com solados gastos ou frouxos. Tem que ser aqueles sapatinhos mais firminhos, né? Que vai ficar no pezinho ali do idoso. Outra coisa bem legal é instalar iluminação ao longo do caminho da casa, porque seu idoso ele vai caminhando pelos corredores da casa, já vai ligando a luz e isso impede que ele caia também. As roupas devem estar em lugares mais fáceis para eles pegarem em gavetas mais fáceis, no armário, na parte mais baixa, né, para evitar que o idoso tenha que subir em cadeiras também. Né? Outra coisa, Evitar dar para o idoso bebidas alcoólicas, né? Que possa perder o seu equilíbrio, né? Então, isso também deve ser dado uma atenção especial para os familiares. Bem importante, tomar os medicamentos sempre no horário correto e informar o médico no caso de efeito colateral. Precisa dar o um medicamento para o idoso? se ele toma o medicamento sozinho, não está com você, separe em caixinhas dosadoras, anota o horáriozinho em cima da caixinha dosadora do medicamento para que possa facilitar e ele possa tomar o seu remédio corretamente, tá? Outra coisa bem legal aí, quantas dicas que a gente traz aí todos os dias para vocês, né? É Ao andar na rua também, levar o mínimo de objetos possível, né? De maneira que possa, então, manter as mãos do idoso livre, né? Se você vai sair com o idoso, não dá a bolsa para ele levar. Carrega você a bolsa, né? Do idoso. Uma bolsinha pequena porque senão ele pode perder o seu equilíbrio, ter uma pedra na, na calçada, tropicar e cair. Então, são detalhes importantes que às vezes a gente não se toca, mas é importante para o nosso idoso. Outra dica importante é sempre visitar o geriatra. O médico geriatra é o profissional que cuida de pessoas idosas. Tá? E aqui na nossa cidade a gente tem essa especialidade também, né? Alguns médicos geriatras aí que atendem os nossos vovôs. E realizar exames de rotina, né? Com frequência, a fim de identificar e corrigir alguns problemas possíveis desses idosos. E uma última dica aí é ser necessário lance mão de apoio mecânico. O que, que é o apoio mecânico? a bengala, aquele andador, para que ele possa se locomover dentro de casa melhor, né? E também vai dar mais estabilidade, mais sustentação para esse idoso. É, e ele não vai ficar assim é, desequilibrado, vai ficar de pé, com um bom equilíbrio e vai poder se deslocar então para todo o local da casa, né? Tomar o seu sol lá fora, sentar lá na cadeira, né? Ver os netos correr lá na grama. Então, são detalhes importantes que você deve observar para cuidar do seu idoso em casa. Um grande abraço, um grande beijo. Nosso programa Dicas de Saúde volta semana que vem com mais uma dica. Muito especial para você, seguidor do Rio Malfa Mix. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a semana que vem.